Mas o que acontece quando esse princípio é aplicado ao tratamento dado ao negro durante uma abordagem policial? Durante uma abordagem policial, como é que um policial se vê? Como é que ele vê os cidadãos e, principalmente, como é que ele vê os negros? Podemos pensar também, e como os negros se veem diante de uma abordagem policial? Como é que eles se comportam? Né? Qual é a atenção que passa pela cabeça de um jovem negro quando encontra um carro de polícia ou se depara com a guarnição? O que fazer quando passamos por uma situação de constrangimento, de violência e comportamento inadequado por parte dos policiais? Essas são questões que vamos levantar hoje aqui no canal Falando de Negritude se você já gostou desse tema, se inscreva no nosso canal, dê um gostei, compartilhe, comente, ajude esse material a chegar a mais pessoas que precisam desse tipo de informação. Vamos à nossa vinheta e em seguida, o vídeo. Outro dia eu estava participando de um evento, quando percebi a presença de policiais. Fui até os policiais, de forma muito educada. E perguntei para os mesmos se eles estavam ali para garantir a nossa segurança. Inclusive agradeci pela presença deles. Me responderam que não, a gente está aqui para ver a quantidade de pessoas, quem são essas pessoas, se vai haver alguma, alguma, alguma violência durante o trajeto, para assegurar que não haja padernos aqui, para assegurar que não haja assalto. O problema é que o policial não deixou claro no, naquela conversa se... Essa baderna, esse assalto, esse tumulto seria causado pelos que estavam se manifestando contra o racismo ou seria provocado por é, pessoas externas, o que não é comum durante as manifestações dos movimentos sociais que atualmente têm sido criminalizado no Brasil. O policial chegou a dizer que aquela manifestação de nada adiantaria, que aquilo ali era fruto de criação do que a gente aprendeu na academia, que era fruto da criação da imaginação é, de nós, o povo negro, e que o racismo não é de se ignorar que durante quase 500 anos de história a formação do povo brasileiro, sobretudo o funcionário público no Brasil, tenha sofrido influência do mito da democracia racial. Historicamente, o conhecimento tem sido produzido para manter a classe dominante no poder, para manter o controle de determinadas classes sociais, e a população negra é uma dessas classes. E o negro é visto historicamente como suspeito, Ainda no período da escravidão, quando o negro fugia da senzala ou de uma fazenda, se colocava no jornal, cuidado, fulano de tal está solto. Ele tem as seguintes características. Se dava toda a descrição, placas eram aprevoadas, com frases do tipo, ah, cuidado, todo negro é suspeito. Eu perguntei para o policial, de forma muito educada, Eu tinha uma curiosidade. Quando vocês entram na periferia para fazer as suas operações, ah, como vocês enxergam o povo na periferia? Né? Como que vocês lidam com essa situação racial na periferia, já que você diz que não existe racismo? Então ele me respondeu, olha, a gente chega na periferia, a gente encontra todo tipo de mazela que você imaginar. O da casa está lá o menino se drogando, lá dentro a mãe se prostituir, muitas vezes se drogando também fora da casa, é, falta de saneamento, não é? É, sucateamento da, da coisa pública. Um racismo estrutural que se iniciou desde o princípio desse país. Nós tivemos uma abolição em 1888 que não libertou ninguém, pois os negros saíram das senzalas. Foram morar nas favelas sem direito à indenização, à reparação. que nós temos hoje no Brasil em termos de pobreza, de miséria, do alto índice de encarceramento de pessoas negras nos presídios, né? ou no mundo do crime, a participação de uma boa parte da população negra no mundo do crime, né? fora do mercado de trabalho, das universidades ainda, tudo isso é fruto desse racismo estrutural que foi construído pelas elites, mas também pelas instituições. Eu perguntei ainda para o policial, o que é uma pessoa suspeita? Como é que se identifica uma pessoa suspeita? E ele me respondeu, olha, o suspeito é o cara que anda com o cabelo grande, barba mal feita, que fede, né, que anda sujo. E por incrível que pareça, algumas das características descritas por este cidadão, é, era justamente as características dos, de alguns dos colegas que estavam ali. E o racismo estrutural, ele não só produz o racismo, como ele produz o racista. E esse racista, ele pode ser um policial, pode ser um enfermeiro, um médico, pode ser qualquer profissional. Ele pode estar dentro dessas instituições públicas, mas podem estar também em instituições privadas, ou mesmo na sociedade. Porque o racismo estrutural, ele, ele faz com que o racismo ele seja reproduzido pelas pessoas naturalmente. Né? De forma subjetiva, simbólica, de forma prática. Né? É, usando as estruturas do governo, as estruturas do poder público para isso. Por exemplo, enquanto estávamos lá na nossa manifestação... O policial não só estava ali, próximo com outros policiais, como ele fotografava e filmava ou fotografava a nossa ação e disse a ele, olha, sinceramente, se a gente tivesse vivendo aqui uma outra época, eu não, como militante é, do movimento negro aqui, eu não teria condições de fazer esse diálogo com você, eu teria tomado uma tapa. e você me colocaria ali naquele camburão e teria me levado preso. Ainda bem que nós não estamos numa ditadura. A ditadura não permite esse tipo de, de questão, de questionamento. O que está permitindo esse, esse diálogo entre um cidadão e um policial é o bom senso, é o senso de, de patriotismo, né? é. O um momento democrático que a gente vive, é o regime democrático que a gente vive. A possibilidade da gente poder dialogar, de tirar dúvidas, de procurar compreender qual é o lugar é, de fala de cada um. O lugar do policial é a instituição dele, o meu lugar, é a sociedade civil, é os movimentos sociais.